Daremos início ao sorteio de credenciamento número 2-2023, do edital 1-2022-SFE-ANEL, de apoio à ANEL na modalidade de fiscalização dos serviços de eletricidade, a ser realizado em 8 de dos 5 de 2023, hoje, às 11 horas. Estão presentes servidores representantes da Secretaria-Geral da ANEL, da Superintendência de Fiscalização Técnica dos de Serviços de, eletricidade, de Energia Elétrica e da Superintendência de Gestão Administrativa Financeira e Contratações.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 nos termos do regulamento do credenciamento da ANEL vigente. O item 7.12.3 diz que, dentro de cada demanda, as áreas de conhecimento serão sorteadas em ordem de quantidade de homem-hora decrescente. Para fins específicos do sorteio, a área de conhecimento de maior hora-homem-hora -hora corresponderá à principal área para suprimento da demanda. O item 7.2.4 diz que, a fim de tornar mais eficiente a gestão dos trabalhos por parte da ANEL é, e aumentar a segurança no, comportamento, no compartilhamento de dados e informações e reduzir os riscos de contratação, a empresa vencedora da primeira área de conhecimento sorteada para uma demanda terá prioridade em receber as demais áreas de conhecimento da mesma demanda, caso esteja habilitado para sua execução e ainda não tenha sido sorteado na rodada vigente da área de conhecimento respectiva. E o item 7.12.5 diz que, caso a empresa sorteada não esteja credenciada para as demais áreas de conhecimento ou já tenha participado das respectivas rodadas, o sorteio continuará normalmente até que todas as áreas de conhecimento sejam supridas. O presente edital possui atualmente 11 empresas credenciadas, Nenhuma empresa encontra-se impedida de participar desse sorteio por não apresentar toda a documentação fiscal ou exigida. Estão aptas a participar do sorteio 2 de 2023 as seguintes empresas. CMBR Engenharia LTDA, Copeng Engenharia LTDA, Eburnio Oliveira Obras LTDA, Enatec Engenharia LTDA, FK Consultoria e Serviços de Engenharia LTDA, Geitran Consultoria e Planejamento LTDA, J. Nogueira, Engenharia, Consultoria e Representação Comercial, LTDA. MCN, Assessoria e Consultoria, LTDA. MCPA, Engenharia, LTDA. Raposo e Raposo, Consultoria, LTDA. Ropka, Engenharia e Consultoria eh, Elétrica, LTDA. Nenhuma empresa declarou-se impedida de passar de sorteio em função de ter prestado nos últimos 12 meses serviços aos referidos aos agentes. Tendo visto o princípio de isonomia, a empresa FK, a consultoria e serviços de engenharia, não passa para o sorteio dessa demanda, uma vez que recebeu demanda referente a essa área de conhecimento no sorteio anterior. Inicialmente, sortearemos os números correspondentes a cada é, credenciada para o sorteio. Vamos colocar, então, 10 bolas, né? já que a FK não participa, não participa né? Vamos lá, vamos colocar bola 1, um, bola 2, bola 3, bola 4, bola 5, bola 6, bola 7, Bola oito, bola nove e bola dez. Vamos a sorteio de cada empresa. É, MCBR Engenharia Ltda. é CMBR, perdão, Engenharia LTDA. MCBA, é, é, oh, CMBR, bola 8. Copeng Engenharia LTDA. É, bola 3. Eburnio Oliveira Obras, LTDA. Bola 7. Enatec Engenharia, LTDA. Bola nove. Jeitran, consultoria e planejamento LTDA. Jeitran, bola 1, um. J. Nogueira, engenharia, consultoria e representação comercial LTDA. Bola 4, MCN, Assessoria e Consultoria, LTDA. Bola 6, MCPA, Engenharia, LTDA. 10, bola 10. Raposo e Raposo Consultoria LTDA. Bola 2. E Ropk Engenharia e Consultoria Elétrica LTD. bola 5. Será realizado, então, o sorteio da demanda 1 com a área, com área de conhecimento. Então, as 10 bolas. Né? Bola 1, que corresponde a Jair Tran. Bola 2, que é a Raposo e Raposo. Bola 3, Copenge. Bola 4, J Nogueira Engenharia. Bola 5, Robbk Engenharia. Bola 6, MCN Assessoria. Bola 7, Eburnio Oliveira. Bola 8, CMBR. Bola 9, Enatete. E bola 10, MCPA. Vamos ao sorteio. <risos> bola 10 MCPA Engenharia LTDA. Procedido o sorteio, a área foi a área 1 foi para MCPA Engenharia LTDA. Bola 10. Então, o placar foi atualizado e será disponibilizado a todos os credenciados com a ata. Posso declarar? Dessa forma, declaro encerrado o segundo sorteio de 2023 do edital de credenciamento 1-2022 da Superintendência de Fiscalização Técnica do Serviço de Energia Elétrica, SFT. Muito obrigado e muito bom dia.